A Hanukkah está chegando, então vamos fazer uma receita especial para Hanukkah. Em Hanukkah a gente come comidas que são fritas em óleo, que lembra para nós o milagre que aconteceu, que um vasinho pequeno de óleo durou oito dias quando era o suficiente, na verdade, para um dia só. Para lembrar desse milagre, nós acendemos a menorar para oito dias. E a gente costuma comer comidas fritas em óleo. Um, que são sufcaniota aqueles famosos sonhos e latcas de batata. Mas tem uma história diferente também, que fala sobre a heroína de Hanukkah, que era a Yehudit. ela era a irmã do Yehuda, o Maccabi. E ela era uma mulher uh, bonita e ela era uma mulher corajosa. E ela entrou no, na tenda do, do general dos gregos, ela chegou com uma cesta de muitos queijos boas e vinhos, e ofereceu para o general e ele comeu bastante queijo, deu muita sede, bebeu bastante vinho, até que ele ficou com sono. E quando ele adormeceu, ela pegou a própria espada dele e cortou a cabeça dele. Ela então saiu do, do campo e a próximo dia, quando os gregos viram que o general estava morto, virou caos e eles saíram daquela cidade e esse ato de coragem dela salvou a cidade onde que ela estava. Para comemorar isso, também é um, um costume de comer comida feita de queijo. Então, hoje eu vou fazer um latke feito de queijo, de ricota, para lembrar dessa heroína Yehudith, né, que também lutou e ajudou a salvar o povo Nessa história de Hanukkah. Então, para fazer essa receita é super simples. Eu vou pegar todos os ingredientes e eu vou colocar no liquidificador, bater para depois fritar as bolinhas. Eu vou começar com 500 gramas de ricota que eu peguei uma faca e dei uma cortada só para ficar mais fácil. Já um pouco picadinho para ajudar a bater melhor. Três ovos que eu já abri já olhei colocar três ovos, vou colocar leite, é meio copo, um quarto de um copo, desculpa. Aqui são três colheres grandes de requeijão, dois colheres de baunilha pra ficar gostosa, meio copo de açúcar e um copo de farinha de trigo. Eu vou dar um dica pra vocês, como eu faço cachê e eu não misturo carne com leite, eu pinta, eu tenho dois esmaltes em casa, um azul e um vermelho. Tudo que é de leite eu pinta de azul para não confundir com o liquidador de, de carne, tá? Então aqui não é mancha, é azul porque é de leite. Vou colocar, tampa bem e é só bater. Vou começar ligando o fogo e panqueca tem que usar óleo, tem que usar, uh, ele tem que fritar no óleo, tá? Tem que ser generosa um pouco com o óleo, aí a, de, a ideia é de comer isso em chánica para lembrar do milagre do óleo. Deixa o óleo ficar bem quentinho, com que tá bem quente. Só deixa a colherada. Tem que fritar até ficar dourado. Eu vou chamar meu provador fiel para ver se essas latkes de ricota são gostosas. Vem, Rabino. Vem, Nok. Finalmente você está me chamando. Eu estava com a. Baruch atado na Yolayin, <laughs> o Mela Rolam, Do outro mundo. Queremos desejar para todas um feliz Hanukkah cheio de luz, cheio de alegria, vamos ser que nem os macabeus, vamos espalhar luz pelo mundo, vamos fazer atos uh, de bondade, espalhando luz e iluminando o mundo, preparando ele para Mashiach. Happy Hanukkah, Feliz Hanukkah, Hanukkah Sameach. Thank you. Maravilhoso. <laughs>